Olá, boa tarde, estamos aqui, continuamos nos Açores, Ilha Terceira, como podem ver ali cabras por todo lado, cabras não, vacas quer dizer aqui são vacas, dizem que há mais vacas do que habitantes aqui na ilha, é capaz, e esta noite para onde é que vamos? Só que na ilha tem preciso de divertimento noturno não é, e o que é que vamos fazer aqui na ilha, então meus amigos esta noite vai ser forrobodó. Queens Club, o que é que acham, hein? meninas na taça e Arjen, Arjen, quem tem chilim é para onde eu vou, oh, oh. esta noite vai ser forrobodó. vai ser ali dançar ali, uh. olha lá a paisagem o que é que acham? O que é que acham disto? É... Sair do barco com uma menina e rebolar aqui na... resmancear abaixo é, Para ainda não para mas é o mar é, Olha para isto é esta paisagem Está a falar em cabras, as cabras é ali Aí das cabras As cabras estão ali e as vacas estão ali olha, Ali são todas vacas! com as quatro pernas e outras duas. Era é aqui este caminho. Estufas também lá ao fundo. É. Tudo verdinho, já repararam? Tudo verdinho. É aqui não há falta de água. Até a água. A água aqui está mais barata. A água para beber está mais barata aqui do que no continente. Já viram? Aqui o pessoal anda a procurar água. É aqui forte. Temos aqui o carro. De lugar da Gold Car vamos lá conseguir até o nosso próximo alojamento. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Esta não tem mas esta está para parir. Esta Os Açores, vamos ver. Tanta limpeza tem que fazer limpeza. Aqui, este bezerrinho... Oh! No caminho encontramos aqui uma igreja.